Sagen Sie jetzt mal bitte a nein, Anarchie! Anarchie! Anarchie! Ob geschichtlich oder brandaktuell, mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen, beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! No dia 22 de agosto, vocês deram a notícia de que o último ditador da Europa finalmente soltou os restantes prisioneiros anarquistas Iha Alinevich, Mikalai Ziadok e Arision Prakepenko. Qual o contexto dessa decisão? Alguns de vocês podem saber que Bielorrússia é chamada às vezes de a última ditadura da Europa. O país está sob sanções econômicas e políticas constantes por violar os direitos humanos e políticos das pessoas, bem como repressões. A União Europeia e os Estados Unidos têm exigido a libertação de todos os prisioneiros políticos desde 2010. Desde então, um grande número de pessoas foi perdoado pelo presidente e liberado. Em agosto de 2015, tinham seis presos políticos restantes na cadeia, incluindo os nossos camaradas e um ex-candidato à presidência. Ao mesmo tempo, Lukashenko está se preparando para a nova eleição prevista para 11 de outubro de 2015. Esse gesto foi com certeza uma tentativa de ganhar alguma credibilidade no cenário político europeu e introduzir outro desgelo político. Lukashenko tem utilizado o mesmo esquema cada vez que ele precisa de alguma coisa na Europa neste caso ele espera pelo reconhecimento das eleições como transparentes e democráticas. Lukashenko has been using the same scheme every time he needs something from Europe. Eles precisaram assinar alguma coisa? Quanto tempo faltava em suas sentenças? Prakapenka pardon... pediu pelo perdão em fevereiro de 2015, mas seu recurso foi rejeitado em abril deste ano. O restante dos prisioneiros nunca assinou nada parecido com isso e foram perdoados por iniciativa do próprio presidente. Kalai era para ser solto em março de 2016, Inhari em novembro de 2018 e Artson em janeiro de 2018. In 2018. Foram libertados todos os presos políticos. Se não, quem ainda está na prisão? Yes, all those internationally recognized... Sim, todos aqueles reconhecidos internacionalmente como prisioneiros políticos foram libertados. Ao mesmo tempo, mais três pessoas foram presas no início de agosto por grafites políticos elas vêm do chamado cenário étnico-anarquista. Também apoiamos quatro pessoas militantes antifascistas que não são reconhecidas como presos políticos pelas organizações internacionais e um anarquista que prefere que o seu caso não se torne público. An e to só por curiosidade, o que seria um ou uma anarquista étnico. These are who come from an São pessoas que vêm de torcidas organizadas antifascistas que ultimamente têm sido muito influenciadas pelo patriotismo e pela estética nacionalista. Elas propagam ideias antifascistas e anti mas ao mesmo tempo se colocam contra a opressão cultural russa e pela promoção do renascimento da cultura e da língua bielorrussa. Esta mistura acaba em slogas. bielorrussa deve ser bielorrussa, revolução da consciência, ela está vindo, paz para as cabanas, guerra aos palácios. Como será mudar o foco do seu trabalho agora, se for o caso? Na verdade, estávamos dando mais atenção aos camaradas solos em 2010 e 2011, quando o apoio era mais necessário. Ao longo do tempo, nosso apoio tornou-se igualmente distribuído entre o resto dos nossos prisioneiros. É por isso que não podemos dizer que perdemos uma boa parcela de nosso trabalho com a libertação. No momento, estamos nos preparando para a nova campanha eleitoral, que geralmente termina em novas detenções e sentenças. Também tentamos fazer um trabalho mais preventivo, educando ativistas sobre estratégias para evitar a repressão e fazer o trabalho da polícia o mais difícil possível. O que esperam tanto politicamente quanto em relação à repressão para as próximas eleições, que provavelmente serão realizadas no outono de 2015? Por agora, é que a ainda não tenha Por agora, é extremamente suspeito que a repressão ainda não tenha começado. Talvez os policiais decidiram primeiro lidar com os anarquistas étnicos e com os hooligans no futebol. No verão, houveram algumas prisões. Ao mesmo tempo, consideramos esta missão tanto tática. Os policiais não se esqueceram de dois ideais anarquistas e seus círculos mais próximos, como no ataque recente a um concerto ao ar livre de música punk e alguns processos criminais que foram iniciados após a campanha de solidariedade em janeiro e fevereiro de 2015. Nós sentimos que a polícia está apenas esperando o momento certo para usar suas listas negras e começar a prender pessoas por suspeita de participação nas ações de solidariedade. O que diz respeito às eleições, ainda não está claro se há qualquer protesto em curso, porque a oposição está dividida. E é perigoso chamar para as ruas quando olhamos para trás em 2010, quando todos os candidatos à presidência foram detidos. O próprio movimento anarquista está longe de ter uma base social vasta que pode se juntar ao nosso chamado para protestar. social Muito obrigado.